Olá, sejam todos bem-vindos ao Online Coaching da Promove Soluções. Meu nome é David Zanetti, sou um dos sócios fundadores da Promove. Né? A nossa empresa vem há mais de 10 anos apoiando organizações que desenvolvem software ou prestam serviços de TI na busca por uma maior performance dos seus processos ou melhor qualidade dos produtos ou serviços que elas entregam. Certo? E de olho nessa transformação digital, a gente vem lançando uma nova plataforma de consultoria online que se chama Promove online coaching. Tá? Nessa plataforma de consultoria, ela é destinada né, a empresas e profissionais que buscam né, é, implantar, aprender e implantar boas práticas no seu ambiente de trabalho né, e, obviamente, aumentar a sua capacitação em diversas metodologias e boas práticas mais conhecidas no mercado atual. Tá? Então, nessa plataforma, você vai encontrar um conjunto de videoaulas, materiais complementares, né? como, por exemplo, definições de processo, templates, guias de ferramenta, tudo que você precisa para conseguir de forma eficiente implantar né, essas boas práticas dentro do seu ambiente de trabalho. E além de encontrar as videoaulas e de material, dentro do Promove Online Coaching você também vai poder contar com o apoio de diversos consultores né, que vão acompanhar todo esse processo junto com vocês, certo? Então, preparamos diversas trilhas de conhecimento que vão auxiliar vocês na implantação dessas boas práticas de acordo com seus objetivos estratégicos. Então, esperamos que vocês gostem e que nos acompanhem toda essa jornada. Um grande abraço e até breve.